É, tem que acompanhar esse dia a dia da política. Né? O, o espírita na, na política, a gente responde pela gente, né? é, tenta a aproximação do cidadão. Então é, é acompanhar toda essa realidade levando, não só o seu mandato, ser um, um mandato acessível né? ser uma pessoa acessível, a gente estava tá, tá conversando antes de, de entrar no ar né o, o Rui tinha mencionado uma frase do Chico Xavier do bom político, é o amigo da comunidade então, esse enfrentamento esse é, é mostrar que o político tem essa característica, porque muitas pessoas se afastam da política a gente não precisa comentar muito aqui, a gente vê em nível nacional toda essa realidade de muita corrupção em todas as esferas, né? Então, é a reconquista do cidadão, né? Enfrentar nessa democratização, mostrar que pode ser feita de uma maneira diferente. É isso que a gente faz no dia a dia: de estar na rua, de participar de uma feira com a, com a ideia das pessoas chegarem em você, divulgar que você está lá. É muitas ideias, né? Tanto de projeto de lei também como demanda do dia a dia da cidade, a gente tem na, na rua, na feira, né? Muitas pessoas falam: Eu vim aqui justamente para te encontrar. Então, o político tem que ter essa proximidade e fazer com que, mostrar para a comunidade que tem como fazer diferente e trazer né, jovens, as pessoas que se afastaram da política, voltar a acreditar né, na política como uma, uma ciência do bem. Hoje sabemos porque estamos no Brasil Tu nos trouxeste. Por amor, o teu amor nos reuniu Por tantas vezes